Olá! Hoje irei ensinar a como exportar uma busca do Web of Science para o Hist City. Após realizar sua busca, role a página para baixo e dentro de Mostrar escolha a opção 50 por página para visualizar o máximo de resultados possível. Feito isso, clique nesse pequeno quadrado ao lado de Selecionar Página para selecionar todos os resultados encontrados. Em seguida, clique em Adicionar a lista marcada. Quando sua lista estiver completa, clique em Lista marcada no canto superior direito da página. E para exportar os arquivos, clique em Exportar para outros formatos de arquivo. Para o RistCity, escolha a opção Outros softwares de referência e clique em Exportar. Assim, um arquivo será baixado. É isso, muito obrigada!